A depressão aflige muitos de nós, em todo o planeta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 300 milhões de pessoas de todas as idades lutam contra ela. A depressão é um transtorno mental sorrateiro. É difícil identificá-la nos estágios iniciais. A maioria de nós só percebe que temos depressão quando estamos profundamente sob suas garras. As pessoas com esse transtorno mental se sentem sem esperança, vazias ou tristes, fatigadas, irritadas e inquietas. A depressão não apenas tira sua motivação, mas você pode ter dificuldades em se concentrar e tomar decisões, aqueles de nós com esse transtorno podem agir de maneiras que vão agravar a situação. A depressão é uma doença volúvel. Ou seja, ela varia em tipos, intensidade e não tem idade certa para aparecer, podendo afetar adolescentes e até crianças. Neste vídeo vou apresentar uma lista de 10 coisas que a depressão infelizmente faz você fazer. Mas antes vou pedir a sua inscrição e ative o sininho para que você receba novos vídeos aqui do canal. Sejam bem-vindos, esse é o canal Aprenda Isto. Número 1. Isolar-se. Indivíduos com depressão se isolam por diferentes razões. Alguns se mantêm afastados porque se sentem incomodados com a presença de outras pessoas. Outros acreditam que é melhor ficarem sozinhos. Em outros casos. A pessoa pode sentir tanto ódio de si mesma que preferem não interagir com as pessoas. Deve-se resguardar a vontade da pessoa com transtorno e não forçá-la a sair de casa a qualquer custo. 2. Ser desorganizado. A depressão faz você se sentir exausto. Então limpar seu quarto ou sua casa se torna um tormento. Louças e roupas sujas começam a se empilhar enquanto o lixo começa a transbordar. É um desafio ainda maior andar pelo seu quarto porque tudo está espalhado pelo chão. Morar num local desorganizado te deixa inquieto, mas a falta de energia não colabora. 3 – mais higiene A depressão tira toda a sua vaidade e autoestima. É muito difícil sair da cama, então tomar banho, escovar os dentes, lavar o cabelo e cuidar do seu corpo, se torna uma ação quase impossível. Quem não entende a depressão pode ver esse comportamento como preguiçoso. Mas a verdade é que tomar banho ou trocar de roupa é extenuante e até causa desgosto. 4 – Problemas com o sono A depressão afeta sua rotina do sono. Alguns de vocês podem ficar acordados e dormir muito pouco. A depressão faz sua mente ter pensamentos indesejados, que podem deixar você ansioso por toda a noite. Em outros casos. Alguns de vocês dormem excessivamente e ainda assim se sentem cansados. 5 – Tudo é uma catástrofe A depressão faz truques com a mente, fazendo você acreditar em coisas negativas. Pode chegar num ponto que você está constantemente procurando por coisas ruins para reafirmar o seu pensamento pessimista. Toda vez que uma coisa ruim acontece, você a usa como evidência para provar o quanto a vida é ruim. Esse caminho pessimista dificulta ver as coisas boas que acontecem na vida. 6. Péssimos hábitos alimentares Pessoas com depressão vão comer demais ou praticamente nada. Alguns acabam na cozinha comendo tudo que vem pela frente, tentando comer para preencher o vazio ou a tristeza que estão sentindo. Outros não têm apetite e podem até sentir enjoo por determinada comida. Em outros casos... Alguns se sentem tão exaustos que nem conseguem preparar a própria refeição. 7 – Falta de motivação. A depressão rouba seu interesse e seus desejos. Seus pensamentos favoritos e hobbies não te satisfazem mais. Com o tempo você vai se sentindo morto e entorpecido por dentro. Se não tomar cuidado, acaba ficando na cama o dia todo. 8 – Fugir dos seus problemas. A depressão por si só é esmagadora. Você pode se sentir devastado e fora de controle a maior parte dos dias, é muito difícil tentar enfrentar os problemas de cabeça erguida. Ao invés de combater os problemas que vão aparecendo, você ignora ou deixa de lado e por isso mesmo, questões relativamente simples do dia a dia vão continuar se acumulando. 9. Sentir culpa, odiar-se. Se você permitir que a depressão tome conta dos seus pensamentos, então você provavelmente sentirá ódio de si mesmo. Você continuará se desvalorizando e isso geralmente leva ao desenvolvimento de problemas com a autoestima acompanhada de uma baixa autoimagem. Talvez você passe a acreditar que não vale mais a pena viver. Algumas pessoas com esse transtorno mental podem se culpar por acharem que todos os seus problemas são culpa sua. 10. Vivendo com medo. Pessoas com depressão temem que coisas terríveis acontecerão com elas a qualquer momento. Em casos graves, alguns de vocês vão sabotar uma situação boa acreditando que ela vai terminar mal. Outras vezes, o indivíduo vai rejeitar oportunidades e parar de ir atrás de seus sonhos. É uma forma distorcida de se proteger, porque isso inibe você de viver e alcançar coisas incríveis. A lista mencionada nesse vídeo contém alguns dos comportamentos de pessoas com esse transtorno. Você concorda com estes comportamentos? Que outros comportamentos você observou? Diz pra gente nos comentários abaixo. Lembre-se, depressão não é só no setembro amarelo. Se você sentir que está diferente do seu habitual, ou notar diferença em alguém com quem convive, procure, ou oriente a procura de ajuda médica e psicológica. Meus queridos agradeço de coração por vocês terem assistido, peço sua ajuda para divulgar esse vídeo com seu like e inscrição. Muita resiliência para todos e até o próximo vídeo.